Olha esse aqui, que legal. Nossa, ele me Olha esse. Sim. Boa tarde. Dormiu pra caramba. Olha o que o pai trouxe pra você. Já pra começar a tarde. Já pra começar daquele jeito. Já solta um beijão nele já pra começar a tarde. Solta um beijo nele. Ah, tô tímido, pai, ainda, eu acabei de cortar. É, o aranha. E esse é o Chase, fala, Chase! Não. Você vai brincar com os dois? Hum? um beijo no pai. Vamos descer pra brincar. Você esqueceu de desligar o ventilador. Tudo bem. Desculpa, pai, que eu tô meio fenolento. Olha o que você esqueceu aqui também. <risos> Café. Bebê, bebê. Fala galera, a gente tá aqui na Thais Saraz de Granada, a gente veio encontrar com a Cláudia aqui E encontrar com a minha mãe, a minha mãe tá perdida por aqui E a gente vai aproveitar pra comprar um Hot Wheels que tá faltando, um booster e uma rampa pra gente fazer um vídeo amanhã que vai ficar mãe toda hora Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Você não achou ainda? Cadê minha mãe? Não tô achando. Ah. Olha o que eu achei. Que legal! Esse eu não tenho, pai. Esse eu não tenho. Yay. Não papá, tinha papá, antes, papá. né? É? Agora tem um rider, você não tem a Sky o rock pai. Que legal. Fala thank you. thank you. Papai vai te dar é, de presente. Aqui, Como é que fala pro papai? Fala thank you. Fala thank you. Thank you. Muito bem. <tos> Como é que ele se chama? Rider. <tos> Agradece o papai. Fala thank you. <tos> <risos> aí galera, achei o propulsor também de pilhas que eu tava procurando há um tempão. Chegou. Que é esse aqui, olha que da hora. É esse aqui, ó. A gente coloca a pilha nele e fica essa rodinha girando sem parar. E quando o carro passa, faz. Ai. Olha o que o pai achou. Achou! Achou! <risos> Fala, Hot Wheels! Tchau! Olha esse aqui, que legal. Nossa, me olha esse. Leva esse pro pai também, por favor, que eu vou levar. Olha, você viu o carrinho do carro. Obrigado. Aí, mãe, ele vai levar é. tudo. Você vai levar tudo? É. Tudo isso? É. Tem certeza? Vou levar todos, Eita. mãe. Todos. Track Builder. Esse aqui acho que não é. Esse é reta. Papai. Uh, quero todos, quero todos, quero tudo. Fala Hot Wheels. Hot Wheel. Wheels. Essa caixa aqui que eu de 50 né? Uau. Ba, ba, ba, ba, ba. Olha essa bicicleta que legal! Uau! Eita! Eita! Essa daqui também, ó. Monster Rider! Nef, Mastodon, Mega Mastodon. Gostei mais tá de cima. Eww. Muito louco. Olha, isso é grandão, né? De, bom, gostei. Só não gostei desse. Nossa, ele é aqui também, hein? Hum, Muito lindo. Gostei desse, cara. 799 e cinco carros. Isso é mais barato que, que pegar solto, Ai. né? O ruim é que nem todos cabem na pista, esse tem a roda grandona ó, e a roda muito separada ele não entra na pista, esses aqui sim, nossa e essa Kombi? A Fusca não é? O primeiro? O primeiro é um, parece um Fusca, é um Fusca modificado, é, caramba que Kombi muito louca, caramba gostei muito desse Hot Wheels! Eu. Alguém a gente comprou, galera. Compramos eu. mais um Hot Wheels Track Builder, que a gente já tinha um, precisava de mais um para completar o circuito, né? Fala, Will, Will! Fala, Hot Wheels! O que mais eu. a gente comprou? O que mais a gente comprou? A gente comprou dois Boosters, ó. Um Booster, que é o propulsor. Outro Booster. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é uma pistola de bolhas de sabão ai caiu. Dodo. Dodo. A gente comprou essa presilha que é tipo um prendedor para prender a pista em cima de mesas, em cima de alguma coisa, ó, que é isso aqui. Isso aqui que é para colocar na água para deixar a água colorida e toda melequenta. Credo, que nojo. E a gente comprou o Raider, que tava faltando para sua coleção, né? Um dos que tava faltando. <risos> Eu é repetido, é repetido, também deve é repetir. Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like pra fortalecer Se tá chegando agora, se inscreve que a gente vai estar tá fazendo um vídeo testando o Track Builder na piscina Com os carrinhos pulando e caindo dentro da piscina, vai ser muito legal Talvez no próximo vídeo ou no segundo vídeo a gente vai estar tá postando A gente vai fazer unboxing também de alguns brinquedos como esse do Ryder Vai ser feito unboxing lá no canal Brincar de Brinquedos, que é o canal da Cláudia. Se você não tá inscrito no canal Brincar de Brinquedos, se inscreve que vai estar tá o link aqui na descrição também, beleza? Um beijo! Um abraço, fui!